Você nem sabe se quer ser mãe, mas o algoritmo já tá lá, te empurrando uma propaganda de congelamento de ovos. Não basta a tia perguntar quando vem o bebê, agora até o feed começa a te falar que chegou a hora. Vendido como um seguro fertilidade, o congelamento de ovos oferece às mulheres o que a natureza não garante, tempo. Congelar os seus ovos pode ser uma ótima opção para manter a qualidade deles. Seja para adiar a gravidez, seja para adiar a decisão sobre uma gravidez. Mas quanto dessa garantia é, na verdade, só uma possibilidade como todas as outras? Com chance de sucesso e de frustração. Mais que isso, quando ele vem para atender uma necessidade real? E quando ele começa a servir a uma sociedade que não tolera mães que trabalham? A pressão pela maternidade tem desviado nosso foco dos dilemas desse procedimento? Ah, se congelou óvulo? Se eu... E eu me sentia de verdade insultada. Com esse tipo de pergunta assim de você ultrapassar um lugar é uma coisa tão é íntima. íntima. O meu nome é Bárbara Libório e é sobre isso que eu vou falar hoje a busca por congelamento de ovos disparou no último ano mas esse não é um procedimento exatamente novo ele surgiu no início anos 2000 como alternativa para preservar a fertilidade de mulheres com câncer. O tempo passou, o congelamento evoluiu e começou a ser vendido também para mulheres saudáveis em idade fértil, mas que queriam adiar a maternidade. Essa lógica de preservar a fertilidade, a gente também tem é, um caminho aí percorrido pela medicina, no que a gente chama de biomedicalização. Como você começa a usar a tecnologia porque a gente chama de aprimoramento. Então você não tá mais buscando só não ficar doente, você quer usar o máximo de potencial que o seu corpo tem para dar. Na prática, o congelamento funciona assim. Primeiro você faz uma bateria de exames para checar hormônios, útero e ovário. Aí você começa um tratamento que vai estimular a sua ovulação. São injeções de hormônios e medicamentos todos os dias. E essa etapa pode durar até 12 dias. Normalmente a gente libera de 1 a 2 óvulos por mês. Mas aqui a intenção é liberar de 10 a 20 óvulos para o congelamento. E pode ser que isso não valha de primeiro. Aí o processo se repete. Se der certo, os óvulos são retirados e congelados em um freezer. Eles ficam lá até a dona resolver usar e isso pode levar até 10 anos. E é justamente esse tempo que o mercado tem oferecido a tantas mulheres. A maioria dos médicos indica que o congelamento de óvulos seja feito até os 35 anos. Mas por quê? Mulheres antes de 30 anos, elas têm em torno de 80% de chance de engravidar em um ano. Depois do, dos 40 anos, a mulher tem em torno de 20% de chance ou menos em um ano de engravidar. A fertilidade da mulher passa a diminuir consideravelmente após os 35 anos. Então, idealmente, a mulher deveria pensar em congelar após os 30 anos, tá? Entre 30 e 35 anos. Ou, no mínimo, avaliar a quantidade de óvulos que ela possui sem pensar em qualidade de óvulos e avaliar se é o caso dela. Ou seja, ao fazer o congelamento, a mulher compra tempo. As chances que ela tem de engravidar no presente são preservadas para ela engravidar no futuro. Sim, chances. Porque o congelamento não é garantia de gravidez nem antes e nem depois de 35 anos. Muitas vezes, ao descongelar os óvulos, a gente perde esses óvulos e mesmo quando a gente implanta os embriões a gente pode sim ter um abortamento ou nem evoluir essa gestação então não é garantia disso tá então a gente pode congelar muitos óvulos quando jovens e ainda assim não conseguir ter um bebê em casa tá ou ter uma gravidez quem promete uma gravidez tá prometendo errado sabe é, é assim mau caratismo prometer uma gravidez por isso não dá para dizer que o congelamento é um seguro Algo que você faz agora para se garantir o um futuro. Eles parecem mais com uma aposta, que pode ou não dar certo. E é uma aposta cara. Em algumas clínicas, o procedimento chega a custar 40 mil reais. Você não paga só pelo congelamento. Os remédios, os exames e o tempo que esses óvulos ficam na clínica também são cobrados. Falar do valor é importante porque ajuda a gente a entender um dos principais motivos que fazem muitas mulheres empurrarem a maternidade para depois. O trabalho adiar a gravidez por conta da carreira e dos estudos é um movimento que vem acontecendo desde os anos 90. E o congelamento vem para ampliar o tempo pela qual ela pode ser adiada. Eu tenho muitas pacientes que falam para mim não, eu quero ter um filho daqui a seis meses. E aí elas mudam de emprego tudo, elas falam não, eu vou ter que segurar. A entrada e a valorização da mulher no mercado de trabalho é muito importante. Tem acontecido com muita luta há décadas. Só que nesse processo, a maternidade tem sido colocada como inimiga da carreira. Então sim, Dá pra dizer que o congelamento de óvulos é um avanço que traz muitos benefícios. Mas será que essa busca pelo congelamento, por mulheres férteis e saudáveis, seria tão alta se a gente vivesse em uma sociedade mais acolhedora com as mães? Não. Eu com certeza acho que ela cairia. Principalmente as grandes empresas estão começando a ofertar é, esse serviço, né? A gente, enfim, leigamente, pode pensar: nossa, que bom, né? É algo a mais para o trabalhador. Mas na verdade, se a gente for olhar friamente e colocar na ponta do lápis, é porque apesar de ser um procedimento caro, ele ainda é mais barato para a empresa do que dar uma licença à maternidade. É mais barato para a sociedade do que custear creche. Então, assim, é... o que pode parecer um benefício pode ser enganoso. Ele serve ao capitalismo, né? Porque capitalismo não é interessante para aquela empresa, não é interessante que é, você tem condições de ser mãe, de exercer sua maternidade, se é isso realmente que a mulher quer naquele momento, né? É, ela fica, inclusive, inibida às vezes, porque, ah, não, mas a gente está te oferecendo congelamento, então por que, que você é, vai, vai ter filho agora? O congelamento é caro e não é uma opção para todas as mulheres. Mas licença maternidade, paternidade, estabilidade financeira e horários flexíveis para as mães, se garantidos, podem atender a todas as mulheres. E é disso que a gente precisa. This is okay. Uh, no, uh, para quem pode pagar, o congelamento vira uma saída, mas para quem não tem como a rotina é quase sempre essa Cobram da gente a maternidade o tempo todo, mas o apoio que a gente precisa para isso não existe E o peso recai também sobre quem nem se quer ser mãe, mas é impactada pela urgência de preservar essa fertilidade. O problema de você usar a idade do jeito que a gente está usando é esse, é que você tenta generalizar algo que não é generalizável. E aí você cria o que você chama de pânico, né? E cada vez mais cedo, né? Porque, assim, você tem a pré-infertilidade, que é, sei lá, dos 30 aos 35, mas você vai ter a pré-pré, então aos 25 as mulheres vão se preocupar porque é os 30, e aí você vai... É, é uma cadeia infinita de neura, assim, e que a gente nunca vai ganhar. É isso que dá dó, né? Além disso, é importante lembrar que as possibilidades de ser mãe são múltiplas. Aqui nas minas a gente luta para que ninguém precise escolher entre ser mãe ou crescer na carreira. E a nossa luta é para que isso seja a regra e não a exceção. É a boa notícia que você pode nos ajudar nisso. Compartilhe nosso vídeo, deixe o seu joinha e se puder, ajude a gente no Catarse. Até semana que vem!